Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje aqui trazendo aqui a regravação do tutorial da música Atos 2 da cantora Gabriela Rocha, beleza? Que já fiz essa música aqui muito tempo atrás no canal, muito mesmo. E aí tava na hora de dar uma renovada nisso aqui, né? Tô aos poucos aí regravando os tutoriais, tá bom? Esse aqui é a, é a vez dele, né? Tá bem já. Bom. É, música tá em, deixa eu ver o tom, sol maior, tá? É, antes da gente ir pro tutorial, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, tá? Aí você sabe todo o trâmite aí do YouTube aí, né? É, gente, comenta aí, tá? De onde você tá assistindo esse vídeo, tá? De que igreja que você é, ok? Fala pra mim aí, eu mesmo moro em São Paulo, né? e congrego na congregação aqui judaico-messiânica Beit Mashiach, tá? fica ali no Bom Retiro, então é lá o lugar que eu congrego, ok? E você, congrega onde, né? Fala para mim aí, tá bom? Pra gente se conhecer melhor, tá? Bom, lembre que a cifra dessa música tá na descrição, tá? Eu tô usando aqui é, o Classic Pianos, que é uma livraria do Contact que a gente desenvolveu aqui, tá? Eu e minha equipe, e tô usando ela aqui, ok? Então que é um piano com... ele tem um compressor no piano, para dar esse som, né, mais de worship, beleza? E vamos lá, então. Isso aqui é uma música 6x8, tá? Ela começa com quatro acordes, que são Mi menor, Dó, Sol e Si menor, tá? Si menor com sétima, né? Tem aqui uma observação aqui no Si menor que eu vou passar para vocês, tá? Bom, começa a introdução então aqui, ó. A gente pode pegar mais grave, né? Detalhe, tá? Lembra que é 6 por 8. Começa só, a segurar o acorde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O detalhe tá nesse si menor aqui, tá? Porque se você faz ele aqui ó, essa quinta sona aqui não fica legal, tá? Então ele acaba sendo aqui ó, beleza? Então vou passar para vocês ó, o Mi menor aqui, tá? O Dó você faz onde você quiser, o Sol também, tá? Ó, só o Si menor com o sétimo que você vai fazer aqui, beleza? Então, primeira observação é essa, lembrando que é 6 por 8, tá? A música já começa cantando com esses acordes, ó. Nós estamos aqui, beleza? Então, C, D, E, ti. Vem, ó oh Deus, Vem, ó oh Deus, beleza? Então, lembrem disso, tá? Ó, tempo novamente, ó. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu descobri essa semana através aí do canal do Maurício Alabama, né, guitarrista. Um abraço aí para você, Maurício. É que quando a gente canta as músicas aqui no YouTube, dá direitos autorais, não só, tá? O YouTube tira o pouquinho que eu ganho, como ele começa a barrar meu vídeo, tá? Então, outros youtubers constataram isso, tá? Então, assim, não é só uma questão de eu deixar de ganhar. Porque por aí eu tenho um monte de música aí no canal que eu fiz aí tocando que eu não ganhei nada. A questão é que além de eu não ganhar, o YouTube não, não entrega. Porque eles, ele acredita que eu tô roubando a música de alguém, tá? E aí ele tesora eu, tá? Então, assim, acabei de descobrir essa semana, fiquei horrorizado. Então é por isso que às vezes alguns vídeos não vão pra frente, tá? Você que tem canal que tá me assistindo... Abre teu olho aí com esses covers aí, tá? É, com essas músicas e não adianta nem depois eu tirar a música do tutorial, o trecho que eles bloqueiam e não entrega para ninguém e ficar, então assim, tá bom? Por isso que eu não canto, tá? Vamos lá, então nós estamos aqui, mi menor, então sedentos, de ti. vem, ó Deus, vem, ó Deus. De novo, Mi menor, tá? Enche este, este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder, beleza? Dentro da mesma ideia de acordes, tá? Você vai fazer só o baixo e a mão esquerda vai fazer isso aqui, ó. pegar essa parte, ó, na hora que entrar o um Mi menor, ó, tá vendo, ó, aí vai pro Dó, ó, vai pro Sol, acaba no Lá e no Mi, beleza? Mais uma vez, ó. a música Nós estamos aqui então sedentos De Ti Vem ó Deus Vem ó Deus tá? Enche este lugar Meu desejo é sentir Agora vai ser a parte que vai subir né? Teu poder, teu poder Então vai ser só o teu poder Depois vai vir Ré com quarta Teu poder tá? Normalmente quando tem acorde com quarta Faz essa movimentação Tá ó Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder beleza? Agora vai vir pra outra parte. Do, então vem incendiar, que é dó, então vem em sem. Tá, então ó, dó, ré, e menor, tá? Então vem em sem Beleza? Meu corpo. Faço estenido Sol É, teu Dó Alta Ré, Sus, Quatro, Ré Beleza? Eu vou falando depois eu topo tá? Cadê o resto da música? Quero ouvir o som do céu Mesmo os acordes, tá? Devagarzinho, tá? Pro seu dó, então vem em Sem, de ré, ar, tá? De novo, então vem em Sem, de A, meu corá. Tá? Se tiver ruim pra você fazer o ré aqui, ó, que faço o tenido, você faz aqui, ó. Então vem em cem de A, meu. Solo que é Dó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mi menor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sol 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Aí vai vir a parte do Te Damos Glória, tá? Antes de ir pra essa parte, você vai entrar aí na descrição. Onde tem o um link do curso de teclado online. Vai clicar lá e vai se tornar o meu aluno, beleza? Que é a forma que você tem pra me ajudar aí, né? Tá bom? Então não esquecem. Vou deixar também nos comentários o link, tá? da mesma sequência do solo, tá? Vai vir aqui, ó. Dó. Te damos honra. Beleza? Te damos glória. Mi menor. Teu é o poder. Sol. Agora vai vir Dó. Para sempre, amém. É com o quarto. De novo. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder. Pra sempre, amém. Aí daqui pra frente, gente, só, só repetição. Cabe em Sol, tá? É isso aí, acho que até suave essa música. Lembra que a cifra tá na descrição, tá? É, eu tô meio aqui hein, com a voz meia cagada. <risos> é o que eu falo no YouTube. <risos> com a voz meio zoada, vamos falar, porque é de manhã ainda, né? É, eu tenho uns compromissos hoje, então tô gravando mais cedo, tá? Mas é isso aí, tá? Lembra que a cifra tá na descrição desse vídeo, tá bom? Vou colocar aí, então, os links e tudo mais. Aí você já sabe de todo o trâmite legal, né? Tá bom? Um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Acho que não precisa escrever, fazer dedilhado, né? Porque isso aqui é só assim, né? Entendeu? Tá bom? Um abraço, gente. Tchau.